Neste vídeo, vou te explicar o próximo gênero de jogos que está surgindo, e não é o que o Kojima tentou fazer com Death Stranding, mas isso é para outro vídeo. Falando do Zen Gaming, jogos que deixam de lado os mundos abertos cheios de puzzles e estratégias para aperfeiçoar seu personagem, e apostam em objetivos simples com o personagem, entre aspas, mais genérico possível, com uma história simples mas incrivelmente bem feita e estimulante que passa entre as cutscenes das fases, fases desenhadas para apenas jogar e relaxar, sem prazos e nem chefões. Baseei essa descrição em um jogo que me surpreendeu muito e está no Game Pass, Exo One, e a gameplay no fundo é do canal Truth Data, que todos os vídeos deles são Creative Commons, Significa livre para uso, para quem não entende de licenças. Mas estou dando crédito mesmo assim pelo trabalho dele ser muito bem feito, apesar do canal ser bem recente. Se inscrevam lá. Ele também tem vídeos bem interessantes de geopolítica mundial como um todo. Sumário do Zen Gaming Por ser um gênero novo, não tem base definida, mas no Exo One, o fundamental Além do enredo simples e espetacular, é dividido em três coisas. A física dos planetas, o controle e as interações com a esfera, e o progresso com objetivos bem simples, mas com significado profundo, que te fazem progredir na história e continuar sua jornada espacial nos planetas mais inusitados e fascinantes possíveis. Futuro do Zen Gaming eu acredito que no futuro vai haver um mercado para esse tipo de jogo, especialmente no ocidente, que podem ser bem mais benéficos para pessoas com problemas de ansiedade, concentração, sobrecarga, do que jogos Mortal Slash sobrevivência ou a impossível de prosseguir saga Dark Souls.